A batalha encosta mais um pouquinho, certo? Vem naquela vibe Primeira batalha da segunda fase Levanta a mão pra cima Do meu lado direito é o PKP Do meu lado esquerdo é a formiga A formiga começa DJ Puck Solta! Ei! Ah! Ah! Vem com nós é família! Uou! Uou! Uou! Uou! Uou. Those, whoa. Whoa. Uh, hey, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, Ah, uh. ah uh. Eu chego pra mostra pra você Né, PQP, qual que é o proceder? Vai pra PQP, cê pode ir Ei, que Eu vou mostrar aqui, rimando rápido igual a Mbapê. Tipo assim que eu vou te bater Hoje aqui eu te mostro o que é feio Eu vou te amassar, cê tá ligado a Você Cê tá ligado que Você já vai ver seu fim Como assim, que tá acontecendo? Tá somente aí, analisando Meus ataques, né mano? Eu quero ver você responder em alto, claro Bem então tom, meus. Ah, Quase que eu travo, mas mesmo assim eu chego destravando Igual a rajada de uma que Cê tá ligado no seu cano, bem ativo no tipo assim, que nós vamos mandar a rima aqui, aqui, alfabética, tá ligado? Vou falar pra você, vou te mandar lá pro mundo bem beta, ah. Puxa a cabeça dessa. Ei, ei, ei, ei. Bota o mic pra lá. Porque assim é, e fica assim é, e fica assim é PKP ou seu otário, vou mandar no improvisado. Como fez o RT, moleque, nessa sessão? Perde o tom? Tá ligado aí, formiga? Hoje você vai ter que tombar, mano. É um mega loucão Mas assim, sou tubarão nessa. Eu sou já tático, moleque, mandando improvisado que é já Isso que você não sabe fazer é desenvolver. HRAP, fala aí qualquer é da moral Não é tu nada não que me amassar Logo você é o coçal Emília do C.T.U.T.U.P. Capau Amarelo Hoje eu vou te bater moleque Vai sobrar farelo oh, oh, oh. Pegaram a visão? Aí, quem gostou das rimas Do meu mano formiga faz barulho oh, oh. Capitado quem gostou das rimas do PKP, faz barulho. Olha, oh, eu vou só por segurança mesmo, tá ligado? Só por segurança. Barulho pro Formiga. Oh! Barulho pro PKP. Oh! 1 a 0 PKP, certo? Terminou. Volta, meu parceiro. São dois MC partindo pro bang bang O que vocês querem ver? Sangue! Eu disse dois MC partindo pro bang bang O que vai escorrer, mano? Sangue! É então, qual que foi sabubo? Hoje eu chego aqui te bato Pra você ficar confuso, não é oriundo Eu mostro a prática, moleque demonstrando aqui O que é rima articulada Mas ó, isso você não pega Eu mostro nessa fita, tá ligado Eu sempre faço aqui na prática Mas ó, então pega que é tom um, pro tom E aí pro liga, fica lá aposentado que você não tem é o dom mas qualquer fita eu mando pro CV. Se é um dos três mosqueteiros, Hoje aqui não dá pro ser. Ah. Ei, ei, ei. O cara vem falando papo de sabugo. Então assemele que papo feio é esse de sabugo, meu parceiro. Calma lá, então lá ele. Que que é assim? Que que tá acontecendo? Aí eu já não tô entendendo Cê tá ligado eu vou te mostrar Como um que o seu sangue vai chegar escorrendo Né, bitch? Então vai e mantém o respeito Formiga aposentou, não formiga, saiu do gueto Eu só tava descansando na né, meu mano Só descansando as minhas ideias Lançando todos os meus sonhos pra poder ter um público Ó pra plateia. é tipo assim plateia é, aqui não vai fazer esse barulho Ele é pra você, cê tá ligado É pra mim que vai ganhar e vai mostrar como Como ver, esse é R.A.P. Esse T.R.A.P. sei como que faz nesse proceder O que que você fala? Fala que é massa Mas na massa nada cê tá ligado hein? aí Aí você tentou, pai. A tentativa é válida, pai. Tá ligado? Por ordem de rima, quem gostou das rimas do PKP, barulho? Oh! Quem gostou das rimas do Formiga, barulho? Oh! Um a um. Terceiro round, é isso terceiro? mesmo? Terceiro. Parou aí pra ver quem começa. Quem começa. Aí, naquele naipe, mão pra cima. Quem começa aí, é meu mano, o um PKP, certo? Bate e volta, firmeza total. Aí, vem com o no vidro família. Que isso, tá muito morto vocês, hein, mano? Ei, ei, ei. ei. <risos> Dois MC, bateram de Mustang. O que, que vocês querem ver? São <risos> Dois MC, batero de Mustang, o que que cês quer ver? quer ver sangue, então eu trago então Tá ligado, PKP chegando aqui mostrando pra composição E é tom por tom, e hoje eu vou pra cima Não tenho o que fazer, hoje eu esmago aqui um é mais aí, qual que foi? Qual que é a disciplina? É PKP perante vocês, só mandando rima Qual que foi? Vai chorar, vai se acupar Eu chego aqui, tá ligado, moleque aqui não vai com saco como não, não vai constar já é, constou, se eu vou chorar o problema é meu Porra, até Jesus chorou, calma tá lá então, né mano Que assim é, eu vou falar, vai pisar na formiga Que você vai fazer esmagar, tipo assim Eu vou falando agora, no momento, chegar de vaga Meu parceiro tamanho, né, documento, tipo assim Que eu vou falando, eu já vi esse filme Se tamanho é documento, vai voltar lá pro bodybuilding Não falei de tamanho então Falei de tá ligado, de mente, de construção Mas assim ó, eu piso na formiga porque é fácil Porque você é uma e um cabaço Tipo assim que eu vou falando nessas né? treta, Ah, que construção que não constrói igual empreiteira Tipo assim que eu vou falando essa parte Ah, as suas ideias da patética panaca travou improvisado, qual que foi, tá gaguejando Tomou o PKB ramelão e não tá somando E aí menor, a qualquer é da disciplina antice... Eu não tô somando, pode ir pra assim que vai fluindo Eu não tô somando, cê tá ligado E você já tá sumindo, tá ligado Então pega suas coisas e suma pra sua casa Hoje é apanha aqui, cê tá ligado Eu não tenho uma Certo, minha família Aí, o público Vota naquele naipe Democracia total Encosta um pouquinho mais pra cá pra você sair bonito No vídeo do YouTube lá, pai Tá ligado? Aí! Por ordem de rima, quem gostou das rimas do PKP faz barulho! Não! Quem gostou das rimas do Formiga, barulho! 2x1 pro Formiga, Formiga tá. Quer pedir mão? Tá reto? Vou pedir mão, meu mano pediu aqui, eu vou pedir mão. Vamos pra.